você aí, vai me dizer que não conhece o site da Dash Skins? Não? Então conheça agora mesmo! Na Dash Skins você consegue realizar compras e vendas sempre com o melhor preço e com a maior facilidade para você que está afim de vender ou adquirir a tão sonhada skin. E lembrando, utilizando o cupom FELPS você garante um super bônus! Então não perca tempo e venha agora mesmo para a Dash Skins! Porta, porta, porta, porta, era. Porta morto. O, o, o, coach bomb, coach bomb. <risos> cima, da, cima da vermelha, em cima da vermelha, morto. Em cima do terra, vermelha? vermelho. Matei morto. Eu não consegui o aviso. Com certeza que tem um fora, porta morto, Mas, tinha um fora ainda, tá bom, dois rampa, mais um vidro, vidro, vidro rampa, comendo tudo aí, vai bem agora. Tudo, morto. Mais um, mais um, fora, fora, fora. Bagou. Tira na tira na Terra morto, comendo. Vermelho. Tem pro pá, viu? Até, até, até, até. Tô cego, tô cego, tô cego. Mais um terra, morto. Passando, passando, Dudu. Um passando, morto. Fica morto. Fui. Vai que tá com a do Bob aí. Catch morto. Catch morto. É. Morto. Catch morto. Começa a me mover o cara aparece, véi.